Yeah. Uh, eu estou a acompanhar aqui tudo nos comentários, portanto, podem interagir. Hoje estamos a fazer várias coisas novas e diferentes. Muito. Não fosse aqui o nosso convidado especial, Marco Neiva, uh, um especialista na área de vídeo, já conheço há alguns anos, não há muitos anos, talvez há uns 3, 3 anos ou 4, 3, 4, assim. 4 sim. Sim. Uh, ele, ele trabalha só na área de vídeo, não é? Eu sou um amador de vídeo uh, e serei sempre um amador de vídeo. Ele é um profissional de vídeo, portanto, e nada melhor do que chamar aqui o Marco Neiva para falarmos sobre isso. Obrigado pelo convite. Algumas novidades que temos para hoje. Estamos a transmitir em direto em todas as plataformas, ou as principais plataformas, pelo menos. Estamos no Twitter, estamos em várias páginas de Facebook, estamos em vários canais de YouTube, estamos a uma plataforma para transmitir em direto para várias plataformas. E eu consigo acompanhar aqui no chat os comentários que estão a fazer em todas as plataformas. Por Vamos isso, lá, toda a gente a partilhar, porque vai valer a pena. Por isso podem partilhar, agradeço, podem comentar uh, uh, se estão a conseguir ver e ouvir em boas condições. Eu vou vendo aqui nos comentários para ver aqui a vossa interação. Ah, já agora peço ajuda num desafio que estou a tentar atingir. Estou quase a chegar aos 10 mil subscritores, Basta ver no ele, YouTube. Na, no no YouTube. YouTube, exatamente. Então uma das, uma das, dos requisitos para se visitar os estudos de YouTube, que é o meu objetivo para 2019, e peço a vossa ajuda para atingir esse objetivo, é subscrever o canal para chegar aos 10 mil. Estou quase, mas preciso da vossa ajuda. Vascomarcos.net/youtube ou na descrição uh, tem um link. Já então, agora subscreve o canal Marco Neiva. Ah, uh, Falta 8 mil para chegar a esse objetivo. Ok, ok, então Mas... a partir de hoje vai-te faltar 7 mil. Ah, está <risos> ah, bem, vamos lá fazer sim. uma transferência. Sim, Marco Neiva, sigam no YouTube, ele faz vlog com muita regularidade, espetaculares. Não, a regularidade espetaculares. Não, é tão, não é assim tanta. E, e no Facebook também, sigam no Marco Neiva no Facebook, ele também tem a página profissional, vai ser muito interessante. Entretanto, tenho aqui o Helder Pinto, ok, confirmo que os comentários estão a funcionar bem. O Helder Pinto está a perguntar se estamos a usar o Restream, verdade, estamos a usar o Restream.io, uma plataforma de retransmitir para várias outras plataformas. Aliás, nós estamos aqui a testar, pela, é a primeira vez que estamos a usar, nem sequer fizemos um teste. Foi a campeão e funciona bem. Uh, muito bem, muito bem mesmo. Ok, vamos então uh, começar este, esta nossa conversa informal. Portanto, Sim, é uma, uma conversa. informal. Uh, uma pequena apresentação sobre ti do pouco que eu te conheço em CV. É, tens uma empresa na área de vídeo, fazes produção de vídeo, Uh, com drone, com câmera de filmar, com vários, vários tipos de registro, seja para eventos profissionais ou para conteúdos para redes sociais. Penso que é esta a tua principal missão neste momento. Sim, não é? nós agora estamos muito focados na, nas redes sociais, mas não começou aí. A empresa foi criada em 2010 um, e tinha o objetivo de produzir conteúdos imersivos, okay. uh, mais até focado na estereoscopia 3D. Ah, eu lembro-me na altura, foi na primeira vez que ouvi alguém falar nos óculos Rift. Uh, sim, pois, sim. tive a oportunidade depois, de experimentar uh, relativamente cedo porque sempre tive uma atração por pelas tecnologias imersivas okay. e eu uh, tinha o objetivo de produzir conteúdos para essa tecnologia uh, querem 3D querem 360 eu lembro-me que com o Pedro Teixeira que é um que é um colega meu Viste em 2010 é exatamente Não, em, era do, muito à em 2011 chegámos a fazer fotografia 360 e vídeo 360 vídeo 360 em 2011 com, com seis GoPros, onde não havia ainda rigs, era, era, tudo, era tudo manual. Muito trabalhoso. E para que estamos agora a falar como se fôssemos muito velhos. Para, não, para, é, para, é outro mundo, na altura era outro mundo, não é? Era. E, hum, e pronto, entretanto, o 360, hum, foi, foi as redes sociais aderiram ao 360, o 3D nem tanto. E, por isso, a empresa deixou de produzir esse tipo de conteúdos. Pois. Produz, mas não é um produto que tenta vender uh, todos os dias. Ainda hoje não é um produto de massas, é um produto de Não é um produto de massas. É? Sim. Um, qual é, e... o, qual é o, o produto que as empresas procuram mais na área de vídeo? É o vídeo. É o vídeo, no é o vídeo. normal. É o vídeo. De, é o vídeo. Uh, de, eu tava... um, de um evento, de um Exatamente. promocional da empresa? Ou Exatamente. Coisa, é? Nós, nós uh, uh, especialmente, estamos dedicados a duas áreas, uh, que é uh, desporto, de Okay. Uh, Desporto de e aventura na área dos. Ah, Passando é ciclo... sempre pelos Açores e pelas Maravilhas. Exatamente, maratonas exatamente. E... é por causa disso. Eu vi aqui há tempo uma, tiveste com o Fernando Rocha, não foi? Foi recente. Não foi porque ele fez uma maratona. Yeah. O Fernando <risos> não é Rocha é? não faz maratonas. <risos> fez a maratona do se caralho. Exatamente. Foi por outras razões. Um, fazemos desporto e trabalhamos também muito com municípios. Okay. Ou seja, são dois mercados que, que nós nos damos bem da forma como, como, como trabalhamos e da forma como criamos e, e os e conteúdos. E para municípios com drone captam muitas marcas uh, Sim, uh, o, drone, é muito... uh, o drone já, uh, já não é. Uh, não é um requisito, é uma obrigação, é uma coisa... Já faz parte do pacote. Pois, pois. Nós já, no or, eu no orçamento até já me esqueço de pôr a questão do drone, porque ele está sempre comigo. Pois. Uh, tenho dois, tenho o Phantom 4 e tenho o Mavic Pro, uhum. e eles andam sempre comigo, ou está no carro, ou está na mochila, uhum. e, e pronto, já faz já parte. Já agora, uh, Carlos, consegues mostrar aqui as imagens do... Do, do bichinho que temos aqui, cá está. Portanto, este, oh, é, o Mavic Pro. este é o Mavic Pro. Eles vão lançar um outro Mavic Pro a seguir, que é brutal. Não é, é a versão 2, com, com bastantes melhorias a nível de autonomia, a nível de, de qualidade de construção uhum. e, acima de tudo, a nível mas... da, da qualidade de é imagem. É um drone muito, muito jeitoso. É? Sim, a, a, a DJI, que é a marca que constrói estes, estes bichinhos. Uh, uh, tem, tem altíssima qualidade, uh, com drones com muita fiabilidade. Acima de tudo o que é importante é ter fiabilidade, uhum. porque é uma coisa que está no ar e nós temos que ter a segurança e, e, e, e por exemplo, se for preciso levantar aqui no interior do estúdio e ele conseguir fazê-lo. Ah, um fizeste-o. Sim, e se daqui uh, esperem para ver, se calhar vamos, vai voar. Vamos fazer isso em live? Vamos. Uh, já Mas para isso? Mas daqui a 20 minutos. Daqui a 20 minutos, portanto É para as pessoas aguentarem... Ok, ok. Então, acompanhem que nós vamos usar este drone, vai levantar voo aqui no estúdio, em é live. Agora tens um, um obstáculo a crescer. Lá ah pois si. tem, Mas também se lhe cortarmos o... Uh, também se cortarmos a Clau Cervistico não, não faz mal. E que Alcatifa está? Olha, mas quem, está quem, um quem, sabes quem vai pilotar o drone? Quem? Vai ser o Gal de Barcelos. Ah, ok. okay. O Gal de okay. Barcelos, não sei se sabes, mas já esteve no espaço. Foi o primeiro português no espaço. Pois é, ainda bem que falas nisso. É verdade, é verdade. verdade. E isso fizeste quando? Para aí, há é uns 5 anos. De 5 anos, 2013. Conta, um... lá, conta lá isso que tu fizeste. E, Opa, e foi uma é aventura. Que, como é que foi isso? Uh, já agora, se alguém quiser ver uh, esse vídeo, como é que pesquisa no é, YouTube? É Galo Barcelos no Espaço, no okay. YouTube, e rapidamente encontra. O vídeo tem cerca de 200 mil visualizações. Okay. Pesquisa e, em Galo Barcelos no YouTube, vejam, está muito giro esse vídeo. Sim, esse vídeo uh, surgiu porque eu vi uh, vídeos muito semelhantes, onde também uhum. colocavam outros personagens no Espaço, e eu, como sendo barcelense, vamos fazer exatamente aquilo, mas com o Galo Barcelos, uhum. e acrescentámos ali a uma série de, de inovações e a mais alguma criatividade, e conseguimos fazer um vídeo uh, diferenciador. Vídeo esse que depois... Uh, vídeo esse que depois uh, viralizou uhum. uh, e, que, e que gerou notícia, foi notícia nos, nos três canais uh, principais aqui em Portugal e até no Brasil, na Globo, ah, também sim? foi notícia. É verdade. E muitos brasileiros viram o vídeo e, e pusemos, pusemos o Galo Barcelos uh, no mapa. E porquê é que também surgiu alto, uh, esse, esta ideia para produzir este vídeo? Uh, em 2013, porque foi na altura em que eu estava a transitar a empresa da imersividade mais para o online. Okay. E então uh, eu uh, defini que queria produzir um vídeo viral. E então tentei perceber quais, quais são as características e de que forma é que eu conseguia. Conseguiu à primeira mas posso dizer que, entretanto, já tentei mais vezes produzir um vídeo viral e não, e não foi bem sucedido. Normalmente são, são sem querer, não é? São sem os, querer, os exatamente. Os melhores, pelo menos, os melhores são sem querer. Sim, sim, sim. E uh, é, foi complicado? Como é que tu fizeste? Um, a parte tecnológica disto? Uh, tipo, um balão, com... é, como é que fizeste o um balão? Eu tive o apoio de uma... De uma... Ou seja, foi, foi fácil ou não? Não, não é fácil. A, a minha principal coisa que eu pensei foi... Como é que ele uh, vai saber onde é, vai parar, onde é que vai cair a Câmara? Pois, é que que não, mas é que não sou eu. Uh, eu tive o apoio de, uma, de um grupo de trabalho, uh, de investigadores, uh, do, olha, agora, de, uma, de uma faculdade de Lisboa, que é, eu não, eu não quero dizer para, para não me enganar, okay. é melhor não, não dizer, mas, mas, mas estamos a, a falar do, de um curso de, de engenharia aeroespacial, ou seja, são alunos que para entrar no seu curso têm que ter uh, melhores notas do que os alunos de, de medicina, e foram eles que, que já tinham um projeto, que era o projeto da Lua, o objetivo era levar um balão atmosférico para fazer umas medições, e... Um, e era um balão atmosférico que já estava construído uh, e os equipamentos de recuperação desse balão e de toda a estrutura uh, já eles já tinham ah, okay. já estava programado já estava não, pensado. É, pá, isso foi é uma grande ajuda. Foi uma, isso. foi sem ser foi impossível porque eu não tenho esse conhecimento. Foi, foi, foi, foi, como é que ele consegue? Fazer, lançar uma lâmpada lá e, e... Mas é mesmo isso. Que, no uh, situ... o que vi... em Espanha, não foi? Foi Norte em Espanha, Espanha não é? sim, na Galiza. foi tudo calculado. Foi tudo calculado. Sabias que aqui no Norte de uh, Espanha? Sabia-se, é, por causa é dos é ventos, ventos, por causa da, do, do, da hora em que foi lançada. -o. o dia e a hora foi escolhido... Foi escolhido, sim, sim, sim, sim. É sim E... Hum... E pronto, eles foram foram excelentes. Eu estava a dizer então que muitos dos vídeos, e nós como produtores de vídeo temos que pensar nisso, nós uh, às vezes temos uma ideia para para, para um vídeo e não conseguimos idealizá-lo sozinho. Pois nós é. precisamos sempre de ajuda, nomeadamente quando precisamos destas tecnologias um bocadinho mais avançadas. E quando e para, e para muitas vezes para produzir um bom vídeo é preciso ter, ter o trabalho de muitas equipas e de vários conhecimentos. Pois e é. aqui estamos a falar de conhecimento ao mais alto nível. Nível sofisticado, Sim. pois é. Pois é, pois é. Muito bem, olha, e, e, e teve-te impacto na tua teve, uh, teve, vida profissional? Teve, porque, porque a partir daquele momento recebi muitas solicitações. Eu, naquele ano a seguinte, toda a gente queria levar qualquer coisa ao espaço. <risos> Pá, era sardinha ao espaço, era. Uh, era o, era o símbolo era, ao espaço. Pois, a sua marca ao espaço. Era um bocadinho isso. Uh, depois, quando vinham os valores... E já tu... agora, isso é vendável? Uh, uh, ias falar nisso, é vendável, tipo, quero colocar o meu logo da minha marca no espaço? É, uh, pode custar à volta de 3, 4 mil euros. Okay. É o custo dos materiais e do, e do... É um custo aceitável. É, sim, é aceitável. Mas muita gente não ia por aí, porque era uma coisa que já, já estavam a repetir. Pois é. E Sim, então... nessa altura, sim. Nessa foi. altura várias. E a Red Bull também fez isso, não foi nesse tempo. Mas o Red Bull fez uma coisa muito superior, ou seja, ele levou um humano. É um, humano, um, humano okay. Okay. um humano e foi o dobro da, da altura. Nós fomos 35 km. Ah, o Red Bull foi. 35 km? Eles foram 70 km. Uh, uh, 70 km já é o limiar de espaço, mesmo, é não é? É mesmo, eles já estavam no limiar, exatamente. 35 km, isso é que? Como é que se chama essa atmosfera? Pá, não sei. <risos> Troposfera, 360, não é, qualquer coisa não assim. Ideia. Pois, mas os 70 já é o limite do espaço, pois, eu vi esse vídeo da, da Red Bull, foi incrível. Muito é. bem, então isso teve impacto na tua, na tua teve, carreira? Teve, Depois, mais à frente, veio o Vídeo. O Vídeo, foi mais ou menos nessa altura. Foi. Foi, porque... Uh... Já agora só explicar, o Vídeo é, é, é um evento dedicado a vídeo, é tipo o VidCon, quem não conhece o VidCon pode googlar, é o maior evento de vídeo do mundo. Não é tipo, é um evento diferente, com outras características. O vídeo é tipo o Web Summit do vídeo, digamos assim. É uma escala, naturalmente não do Web Summit, uma escala Sim. do vídeo. Eu tive a, tive a honra de, de participar do teu convite no último que decorreu há dois anos, última edição. O último no Porto. No Porto. No último ah, no, no Porto, Porto, Porto fizemos em Lisboa. Em Há dois anos? Foi certo, há dois, como, anos, há dois foi, anos. Foi na terceira edição que tu foste. Depois tivemos a, outra, a quarta edição que foi em Cascais. E lembro que na altura foi, com, foi moderar um painel com o Nuno Agoni e o Bernardo Almeida. Na altura eles já eram referência na tecnologia, mas desde aí eles explodiram. Tanto um como outros explodiram. Sim, o nosso evento, uh, falas no Nuno e no Bernardo, era para influenciadores digitais, uhum. mais na área do, do, vídeo do vídeo e do YouTube. Uh, e, e esse era o nosso foco. Nós queríamos quase fazer o nosso objetivo era fazer a VidCon portuguesa pois. com marca própria. E como é que ocorreu uh... esse desafio? Corrou bem, inicialmente teve adesão, estávamos numa fase inicial ainda em 2013, 2014, onde era tudo pois muito é. novo, onde as pessoas queriam fazer parte, mas a verdade é que depois de determinada altura as coisas começaram-se a tornar muito comerciais, uhum. os próprios influenciadores a ser agenciados, a quererem cobrar por estar presentes, pois. e não era a nossa política pagar para estarem presentes. E então, nós não conseguimos criar um gerar um modelo de negócios que fosse sustentável, e neste momento a vídeo este ano não se realizou. E não está previsto realizar-se uhum. nos próximos anos, a não ser que tenha um modelo diferente. Pois. Se calhar até um modelo mais profissional, que é isto que estamos aqui a fazer. Sim. A falar sobre vídeo... Talvez ah... seja possível, porque as coisas estão a evoluir muito no vídeo. Exatamente. Ah... Mais numa componente é. profissional, porque... Mas não é ah... fácil, em termos de orçamento, conseguir executar hoje em dia, por causa de cresceu muito o mercado, não é? E, e, e, e, e, o, tra... e o tempo todo que te... te Consumia que muito tempo. Estão na organização, não é? É, muito um, é um desafio muito grande. Sim. Mas olha, parabéns, pelo... eu só participei num, no, no que participei fiquei impressionado, a quantidade de gente que lá tinha, foi no... Como é que... qual foi o sítio? Foi no Art Club no Ardler. Porto. Exatamente, sim. Uh, fiquei impressionado a quantidade de gente que aderiu, que era loucura, foi... Mesmo contava, contava lá com os youtubers, e que parecia um concerto, toda a gente ali uhum. de pé a assistir, foi, foi muito, muito giro, muito giro, parabéns. Sim, nós, nós tínhamos uh, duas, uh, várias componentes, uma delas é a tal uh, de entretenimento, uhum. mais, mais festivaleira, e depois tínhamos outra parte até mais de formação, onde participaste, conferências, debater ideias. Pois. Uh, provavelmente a vídeo, se, se continuar a acontecer, vai ser mais na componente profissional. Pois, ok. Olha, tem então uma pergunta agora que eu tenho para te fazer, já falamos um bocadinho dela, que é... Qual é, neste momento, o teu gadget preferido? O meu gadget preferido? Gadgets preferido. São, São, eu, deve ter vários. Eu, gadgets vários e eu não consegui deixar de trazer estes dois. Uh, e Ora, vamos, vamos começar aqui. aqui pela GoPro 7. E o modelo 7 porquê? Porque vem com uma série de características que, que os modelos anteriores não tinham a versão anterior que eu tinha era A4 e depois e não comprei é 5, diferença. não comprei 6 porque não vi nada de, de evolução e quando vi A7, uh, vários vídeos uhum. de vários influenciadores também, um, que, que tem uma certa característica, características, grava 4K 60p no máximo um, tem estabilização, estabilização okay. eletrónica e no sensor... estabilização? É Bele. fabuloso, é quase um gimbal, okay. não é bem um gimbal mas permite fazer muito de, daquilo que, que, que tem uma qualidade imagem, coisa, também, boa qualidade boa de imagem, qualidade imagem, que é fazer muitos esportes de aventura, pois. colocar isto num capacete ou colocar numa bicicleta ou num, num selfie stick e, e permite-nos ter a perspectiva habitual de uma câmara de, de ação, não é? Uma isto é uma, uma câmara de ação e onde, onde ela consegue chegar onde uma câmara normal não chega e fazer ângulos que nos surpreendem pelo pelo efeito que conseguem. Uh, e pronto, é este, é, é um... este. vale a pena. E o outro gadget que anda sempre contigo, é sempre aqui o drone também, não é? Sim, uh, as imagens aéreas também há, de, há 3, 4 anos, ou até mais tempo, há 5, uh, tiveram, começaram a, a surgir no mercado. Olha, já está a ganhar vida. Uhum. Deixa-me só ligar que assim já vai configurando. É, há cerca de 4, 5 anos apareceu no mercado estes equipamentos uhum. que vieram substituir uma coisa que custava muito dinheiro, que era helicópteros uhum. gigantes para recolher imagens. É, eles evoluíram de tal forma que neste momento qualquer pessoa, mesmo, qualquer pessoa consegue recolher imagens, consegue voar. É claro que para recolher boas imagens é preciso ter alguma destreza e acima de tudo algumas das capacidades que uma pessoa que já faz vídeo ou fotografia tem que é fazer bons enquadramentos, bons movimentos porque às vezes só o drone e às vezes as pessoas que têm bons drones mas não recolhem boas imagens. Porque não sabem a pro... para não isso existem sabem... aqueles drones mais para brincar, os mais pequeninos e, e, e, e alguns muito pequeninos nem exigem licença, não é? Tem baixas altitudes, não é? Exatamente. Olha, Por como isso como existe... é que está a questão da legislação? Uh, está a funcionar bem? A pedir licenças? Está, está. Nós em Portugal temos uma. Quais são. As, quais são uh, já agora isso, portanto, Portugal comparando com outros países, e quais são os espaços para pedir as licenças para se captar imagens e os requisitos aos quais pedem licenças e que tipo de licenças? Uh, Portugal, em comparação com outros países, está bem no sentido em que não é muito exigente a nível legal. É muito fácil pedir uma licença e dentro de 5, 10 dias, eles, dão, eles o mínimo que dizem é 10 dias, ou com segurança 10 okay. dias, nós conseguimos ter a licença para os sítios onde é que é possível voar, porque há sítios onde é mesmo proibido voar claro. e nunca vamos conseguir ter licença. Perto de antenas, uh, perto de aeroportos e outros Exatamente, exatamente. essencialmente aeroportos e zonas militares okay. onde, onde, as regiões, onde está uma região já um, em segurança. Aliás, o drone... E estas marcas mais evoluídas já nem voam nesta zona. Eles não levantam. E quando entram nessa área, eles param. Uhum. E, e aí temos de ter algumas questões, até de segurança, porque às vezes ele pode ficar lá bloqueado. Pois. E ele, o, o, o, o drone, quando nós quando levantamos perto de uma área destas ele avisa-nos poderá entrar e não sair por alguma questão de segurança <risos> é, isso pode acontecer Sim. ele alerta-nos aqui Sim. quando quando tentamos uh, voar olha eu já eu tenho aqui uma história para contar muito rápido, duas até qual foi a, a, a situação mais uh, mais estranha que to, mais mais uh, mais incrível que te aconteceu com o drone ou o má ou boa, ou má mas uh, tenho, mais fora vou, do normal vou falar de duas uma eu má também tenho duas e uma boa <risos> Sim. Uh, a má foi que eu ainda uh, com muito pouca experiência, aqui em Braga, precisamente, Sim. no Bom Jesus, um, já era, era de noite agora é proibido voar à noite, só para teres uma ideia. E eu já percebi porque é proibido voar. E até tivemos agora um acidente de helicóptero por causa disso, porque eles estavam a voar à noite, o que a visibilidade pois. corta bastante. Um, e estava a voar à noite e por trás do Bom Jesus há uma árvore que é mais alta que o Bom Jesus. É verdade, eu acho que essa arma já não está lá, acho que foi eu que lhe preguei uma praga, foi eu que preguei uma praga porque ele... então, eu estava a circundar a igreja de noite e de repente a imagem, vejo, vejo Os só, vai e depois perco o sinal do drone, porque entretanto o drone caiu, caiu pelos ramos abaixo e deixou de dar sinal, não. o drone ficou em cima da árvore, mas estamos a falar de uma árvore bastante alta, Uh, tinha até para aí 30 metros e, e o, o drone, depois viemos a saber, estava para aí a 15 metros de altitude. Deixa-me, vou só tirá-lo daqui porque uhum. ele está a fazer um barulho. Pode pôr-nos chão. E, e pronto, e depois que uh, tínhamos que o recuperar, nós sabíamos que ele estava lá porque o software dizíamos que ele okay. tinha caído ali e que estava lá. Tive que pedir a ajuda do André Maranhão, que é um especialista em drones e foi com um outro drone, isto dois dias depois, porque no dia anterior Uhum, não, não o conseguia ver, eu não conseguia subir à árvore, ele estava mesmo muito longe uh, pedi ao André e fomos com outro drone por cima para tentar ver por cima das copas ah, das árvores e tivemos ali duas horas uh, e só depois de muito esforço e, pá, está ali qualquer coisa branca, porque o drone era o Phantom 4, era é. branco e aproximamos e, a ele e depois de, de o vermos visualmente descemos o drone que estava a espiar uhum. e eu tentei subir à árvore e não o vi outra vez e, tivemos, e então tivemos que fazer uma triangulação, eu subi à árvore <risos> e ele com o drone dizia -te, olha, uh, tentávamos dar indicações está naquela ramo e foi assim que eu tive que subir à árvore e, e captei. Foste, foste lá, então... então subi, é, não, eram mil e tal euros, quase dois mil euros. Sim, sim, sim gigante, uh, e depois, ainda, por, ainda por cima era o meu drone, era o drone que eu tinha, ainda por cima, e depois é só detalhes, ainda por cima eu precisava dele para o trabalho uh, na sexta-feira, e isto foi numa quarta, e eu tinha que recuperar aquele drone, era o único que tinha, e, uh, e mais, agora evoluindo assim uh, uh, muito a história, nós ao recuperar o drone estávamos tão extasi uh, extasiados com, com aquilo que aconteceu que eu uh, pousei o meu telemóvel no, em cima de uma parede porque para subir à árvore uh, estava-me a incomodar no bolso, pousei o depois estivemos ali meia hora, Pera, está aqui o drone, conseguimos recuperar, eu lembrei-me que não tinha o telemóvel, quando fomos buscar o telemóvel, o telemóvel não estava no sítio onde eu tinha deixado. Grande filme. Grande filme. Ligámos para o telemóvel, ninguém atendeu. Insistimos duas ou três vezes. Houve uma pessoa que atendeu. Tinha recuperado o, o telemóvel. Ele entregou-nos o telemóvel. Depois fomos ver as ima fomos, Depois fomos ver uma. E pá, vamos ver que imagens é que gravámos com o drone. O drone que estávamos a recuperar e que estávamos a fazer testes depois de recuperado. Recolheu as imagens do senhor a roubar o telemóvel. Ah! Isto é que é uma que história! Filme, isto é uma grande história! Filme. E essas imagens estão todas registadas. Eu nunca usei, pois. Uh, mas eu tenho essas imagens gravadas para um dia poder explicar como foi todo o processo. Pois. Desde a queda, desde a recuperação, desde o... Opa. Dá um filme, dá um que vlog! Que loucura, que loucura! Já agora deixa-me falar. Uma boa experiência com drone foi subir ao pico nos Açores e... Um... e ah, de... Isso era uma coisa que eu gostava de fazer subir ao pico uh, é. carregado de material de steadi câmara e drone e chegar lá acima e poder fazer imagens aéreas daquilo que é o topo de Portugal e, e fazer imagens, imagens fabulosas porque uh, já muito já pessoas tinham ido mas lá Mas consegue levantar lá o drone consegue ah, perfeitamente ah, à levantamos a permissão já levantámos a 2.350 metros de altitude mas levantamos o máximo é 120 metros <risos> <risos> por acaso isso é curioso nós só podemos a legislação diz que só podemos levantar até 120 metros acima mas, mas se levantarmos no pico já estamos a 2250. Mas a eles dizem que 120 não especificam se é da linha do mar ou, ou do ponto onde Exatamente. estamos. Exatamente, é? essa é uma, uma curiosidade. Exatamente. Exatamente. E, e pronto epa, e fizemos é umas possível. imagens fabulosas. Já outras pessoas tinham levantado drones lá, lá no pico, mas como não tinham um drone bom ou não tinham a experiência que eu tinha, uhum. as imagens nunca eram muito boas. Ou seja, eu acho que consegui recolher excelentes imagens do do pico, do pico do pico, do pico Uhum. E, e, e, e, e aquele momento fica para a história, estava com o Pedro, uh, demorou três horas a subir e, e, e já subimos do, a partir dos 1500 ou seja, nós já começamos a subir a partir dos 1500 uh, metros e, e pronto, é, uma aventura. é uma, uma aventura. Foi uma aventura e peras. Olha, uh, que recomendações para 2019, é que recomendações dadas para, para os negócios, para as empresas na área de vídeo? Do ponto de vista como integrar na sua estratégia de marketing digital, na sua estratégia de marketing Uh, ou o que é que podem fazer especificamente nas redes sociais, do ponto de vista de ideias ou de pormenores, com base na tua experiência, que recomendações é que queres deixar para 2019? Que boa pergunta! Porque nós próprios, eu próprio, né, tenho uma empresa, a Paula está ali e o Daniel está ali, nós próprios não aplicamos aquilo que queremos vender aos nossos clientes, é muito curioso, uh, mas temos que mudar isso. Porque nós próprios temos que dar o exemplo e temos que perceber, ok, uh, nós reconhecemos que o vídeo é importantíssimo para a comunicação, Mas que é importante... vocês até publicam um vídeo com alguma regularidade. Sim, eu tento utilizar os vlogs do Marco Neiva para okay, comunicar exacto. nesse sentido. Ah, Mas okay. aquilo que é os serviços da empresa não comunicamos muito bem e é uma coisa que estamos, queremos corrigir mesmo e estamos agora a começar a iniciar esse trabalho no final deste ano para dar continuidade, okay. na, continuidade no próximo ano nesse sentido. Uh, mas aquilo que dizem as boas práticas do vídeo online é fazer vídeos, vídeos criativos, que as pessoas queiram ver. Ou seja, o mais uh, importante é fazer mesmo. É fazer, fazer, fazer. Com alguma quantidade, quantidade acima de tudo para testar. Ok, vamos, hoje, esta semana, vamos fazer três vídeos e vamos ver aquilo que resulta melhor. E depois pegar naquilo que resulta melhor, perceber porque é que ele resultou, ou seja, pegar nas métricas, pegar nos dados, analisá-lo, porque é que ele resultou, porque é que teve mais partidas. Há sempre surpresas, não é? Há sempre surpresas. Mas nunca sabemos, de repente Isso. temos um muito bem produzido, não resulta. E um... Gravado ponto... pelo telemóvel, um direto, hum. e aquilo uh, rolou. E nós Mas temos... agora tu recomendas já... Uh, queres recomendar para além do telefone, que é um bom equipamento para se fazer vídeo, não é? Queres, tens recomendação de outro tipo de equipamentos uh, não muito complexos? Uh, uh, como se nós... para quem está a iniciar, ou para quem está no nível intermédio? Uh, como, como nós trabalhamos com equipamento... Uh profissional é difícil porque eu não conheço os equipamentos uh, mais Intermédio. amadores bem, Pá, temos, mas a Go, temos a GoPro, a GoPro, a GoPro exatamente, a GoPro. é um bom exemplo a GoPro é um bom exemplo uh, porque grava, dá para gravar áudio dá para um, dá para fazer imagens excelentes e, e o telemóvel são duas ferramentas que, que, que se devem usar é, constantemente e acima de tudo produzir para todas as redes sociais uh, não esquecer não esquecer nenhuma e, e, quais e, são as redes sociais que tu recomendas para vídeo? Uh, nós, nós estamos a trabalhar muito o YouTube e o Facebook, e os clientes é isso que nos pedem. Okay. Uh, a questão do Instagram, o cliente ainda não está muito, uh, ainda não está, não está não está no seu mindset. O Instagram. no Instagram noto, noto isso, mesmo não só de vídeo, mas a presença no Instagram na maioria das empresas ou é rudimentar, ou não está, ou não sabe ainda ou muito não como Ou não sabe, fazer. mas as coisas estão a mudar. E eu dou um exemplo uh, ainda ontem, o Vitor Zeferino, que, que é um dos responsáveis de uma empresa que é o nosso cliente, a Bike Service um, ele estava-me a falar a Marco nós em 2019, ele não, é, não, não sabe, a área dele é fisioterapia, não é nada de, é de nada marketing é. digital mas com a experiência dele e com os testes que vai fazendo e com, e com a necessidade, porque ele tem a necessidade de, de, de comunicar cinco provas anualmente okay. de ciclismo e estamos a falar de milhares de pessoas e ele uh, vai percebendo que, aquilo que as pessoas querem. Ele estava a dizer, ó oh Marco, nós agora vamos produzir os vídeos 2, 3 minutos, mas eu também quero a versão de 60 segundos para o Instagram. Boa, ok, E era já ele apanhou. que estava a dizer isso. E não devia ser ele a dizer pois isso. Não. Devia sermos nós que, que, que, que acreditamos e Sim. que defendemos estas... Sim, e propor logo em vários, em vários exatamente e, propor... e já agora uma outra pergunta. Uh, quando pede para Instagram, uh, e não só, ou seja, eles não pedem uma versão uh, quadrada e uma versão vertical dos vídeos. Não, eles, essa parte técnica já não, tem já não são tão conscientes disso. Uh, hoje em dia, dia temos uma, uma disparidade de formatos. Temos pelo menos os três, os básicos, que Sim. é o 16x9, o 1x1 e o 9x16. Para... E o vertical agora? Pois, o 9x16. É, é ah, mas dizes ao contrário. Ao contrário, <risos> exato. O, o, que dá para o IGTV os 10 minutos, ou dá para o Stories 15 segundos, mas agora o Stories pelo menos no Android já deixa carregar um vídeo longo e ele corta as fatias e coloca lá. Então, uh, qual é que temos, desculpa? No vertical, Sim. portanto é o IGTV e, e as Stories, que, apesar de ser 15 segundos, o, o Instagram agora corta as fatias, pode ser um, um vídeo de um minuto ele corta em 4 blocos automaticamente. Ou seja, dá sempre jeito o jeito de vertical. E quais são os formatos? Os 4x3? Não. O, o, 1x1? 1x1, 1x1 para o quadrado, 16x9 o clássico Normal. e depois o 9x16 no vertical, ah, okay, portanto gente. são 3. Existem mais alguns, mas estes são os digamos, obrigatórios hoje em dia. Mas Sim. os clientes ainda não pedem isto, não é? Uh, não, não pedem. pedem. E, e nós, nós próprios, agora do, do ponto de vista de, de, da produção, nós como produtores, como, uh, ainda utilizamos muito o formato 169, para mim ainda é, é para nós é confuso fazer um reenquadramento para esse tipo de, de não é formato. Fácil, pois, e para mim me, mesmo para mim. Uh, eu como uh, responsável de fotografia de, de alguns vídeos, não é? quando eu faço um enquadramento, eu faço sempre em 16,9. e ele não vai resultar de outra forma. É. Uh, e às vezes estou, depois, quando vai para quadrado, não é? por um por um, estamos a cortar alguma coisa que, que, não, que não estava previsto. O que temos que fazer é arranjar alguma ferramenta que quando já estamos a gravar já, já nos diga, olha, vai ser quadrado e nós já tentamos fazer um, um enquadramento que que, que sirva para as duas situações, para o 16.9 e, para, e para, o, para o quadrado, para um, o por 1x1, um, porque o 16.9 ainda tem é, a sua força. E, e vai continuar a ser. E vai continuar. O, que continuar. o que acontece é que há mais, há adicionais, formatos exatamente, adicionais. Exatamente. exatamente. Olha, vídeo 360, uh, achas que vai, em 2019, vai ser um formato que vai crescer muito ou, ou vai continuar a passos lentos? Como vai dizer? continuar a passos lentos. Uh, não, porque se não tivesse vai ser explodido, um formato mainstream, não é? Não, porque se, se tivesse explodido, já tinha explodido. O, que, o 360, como todas as tecnologias, um, tem uh, alguns problemas. O primeiro problema é a captação. Se quisermos captar 360 de qualidade é muito caro. Okay? É, ou, podemos pegar uma câmera da Samsung que só tem duas lentes e recolhe... Mas, mas a qualidade, é qualidade não as redes é... muito. para redes sociais. É uma coisa Exatamente, da... para as redes sociais. Uma coisa simples. Outra dificuldade é nós uh, podermos visualizar 360 e usufruirmos porque nós às vezes utilizamos o acelerómetro, do telemóvel, uhum. até, até, até, nos, uh, até gostamos, mas não é uma coisa que vamos fazer uma hora por dia. Pois é. Estar ali uhum. com o telemóvel, é, vou ver um vídeo 360 e estou aqui uma hora, não vai acontecer. E o VR também ainda não que é o, mesmo, o voo. Que é o mesmo problema do, do, do VR. E, e pronto, e o vídeo 360... Uh, é um formato alternativo, não é? Não, não... É um formato alternativo que, Para alguns com, casos e faz complementar Podes, que, que, que, que as pessoas podem saber que existe. Em que, hum. em que áreas é que achas que pode ser interessante a utilização de vídeo? Vídeo ou foto 360? Em que negócios... há negócios que não fazem sentido e há negócios que fazem sentido. Sim. Ou mesmo que seja mainstream, é uma forma de ter uma experiência diferente. Sim, por exemplo, contar uma história, uma, numa, uma narrativa em 360 é muito difícil. Porque nós, quando, tentamos, quando contamos uma história uh, num vídeo, nós Eu não focamos se isso ele está a gastar a bateria não um, isso dá para um, voar daqui ao porto dá, e voltar no, no uhum. sol não está tá a captar a ventoinha do drone muito ou não como é que está o som Olha, tá vamos fazer assim, okay, eu pronto. vou explicar esta questão do 360 e depois vamos experimentar aí o, 30, o, o drone para Eita, eu desligar. Está bem, está ah? bem, tá bem ah, Já estás tá com medo? Mas não há problema, porque no som não está Vamos rapar aqui o, os microfones. Já estou com medo, eu vou tirar ali o selfie stick daqui um bocadinho. Tá? <risos> é, é, é, é, um bocadinho mais longe. é que é, Estava a dizer que é muito difícil contar uma história em 360, porque, um, porque nós... no não no, conteúdo, de olhar, não é? exatamente. no conteúdo tradicional, nós obrigamos a pessoa a ver aquilo. E a magia está no, no ângulo, no enquadramento. Exatamente. Exatamente. É. exatamente, o cinema é isso. Pois é, é nós escondermos seja, tudo o cinema que está nunca volta. vai mudar do, do formato que temos isso. porque a magia está aí. É obrigar a olhar para ali. E é? o 360, nós, se quisermos contar uma história dizer pá, a pessoa vai ver aquela pessoa que está de camisola vermelha a saltar, pá, nós não temos garantias que a pessoa vai ver é. que, está, que está com a camisola vermelha está a saltar, pode estar a olhar exatamente para o inverso. É. Pode ser gira, por exemplo, para um documentário, no meio da selva e a pessoa pode escolher o que, é que quer ver no, no, no ambiente, não é? Sim! Que, explora não explora o que está a acontecer. Sim, é? tem, que ser, tem que ser em conteúdos uh, imobiliários, por exemplo. Pode resultar, ok, está ali a cozinha, ou, ou estou no interior da cozinha, está ali a cozinha, está ali o armário, está ali uh, o microondas, eu consigo ver a localização das coisas. Mas contar uma história em 360 é muito difícil. e é fácil, não é? E, e, a, e, a e o storytelling é muito importante é. nos conteúdos. Pois é, pois é. Sim. Então vamos ao drone? Vamos, vamos lá, vamos para o desligar. Vamos lá, isto, isto, isto, é, isto é, um, é um momento único. Eu vou, vou passar ah, em aqui, Está com uma pequena flaca? Ah, ele já está em direto. Né? Ok, vamos, vamos fazer aqui uma experiência. Levantar o drone uh, oh. no interior uh, do estúdio. Eu vou ter que me desviar, se calhar, entretanto. O Vasco volta a sentar-se aqui, que é para Sim. o pessoal não ficar sem não, ninguém nada, no estúdio, exatamente. Não, não, não, não. exatamente. Okay. E vai eu comentando o que vai vendo. Estou aqui. Estou a precisar de um, de um corte de cabelo, por isso, é. calha bem. Ora, espera Alcatifa. Vamos precisar da pôr talvez. Ok. Confesso que estou... Não sei se é um plano exatamente. Confesso que estou com um bocado de medo. E eu também estou, sabes porquê? Porque está a dar aqui um erro. <risos> Aí está. Está a dar aqui um erro. <risos> então, estamos todos com medo, não é? Bem, mas olha, vamos voar, vamos, vamos voar. Se isto correr mal, correu, foi em direto e vai ficar para a história. Vamos lá? Oh. Aí está, já está no ar. Vamos rodar, vamos fazer uma 360? Vamos fazer uma 360? Parece um robô. Oh, hello! agora eu podia gravar, se tiver cartão, está a gravar. Está a gravar? Continua a rodar. Olha, aquilo é muito estável, muito estável. Estou impressionado com a estabilidade. Hello! Musical. Vamos pousar? Vamos pousar? Concentração máxima e está. Uou, correu bem. <risos> Ora, posso que já passava a lado? Correu muito bem, ah, ah, opa, fiquei, fiquei assim um bocado... E papo, muito, filho, aliviado, mas... muito, muito aliviado, estás muito aliviado! Muito, muito <risos> muito. Olha, é a primeira vez que um drone levanta aqui no estúdio, aliás é a segunda, há bocado tu fizeste antes de entrarmos em direto, fizeste também aqui rapidamente. Ah, e vai, foi, foi giro, foi giro! Foi, foi, porque é um equipamento muito útil para, para quem produz os conteúdos e acima de tudo também é um, é um, é um, é um equipamento complementar, uhum. não é? Isto não vai substituir nada, uh, mais uma vez, a parte narrativa é sempre muito, muito importante. Uhum. Olha, em relação ao YouTube, é uma plataforma que tu tens experiência já há muitos anos, ele tem mudado muito, nos últimos tempos também, uh, aqui eu recomendo, para quem quer, o YouTube é um ponto fraco, uh, aliás, nas empresas, a estratégia no marketing digital, o YouTube é quase sempre um ponto fraco, eu vejo isto já há muitos anos, desde há 5, ou 6 anos, quando o YouTube começou a ganhar alguma força, quando se começou a dizer que o, que o vídeo era o futuro, diz que o vídeo é o futuro, há seis anos, ou há sete, que é o futuro, qualquer dia acertamos e começa, e é mesmo, não é? Ele já é, portanto, já, é, de é já consumo, é. mas da produção das marcas e dos negócios, há, há muito a fazer. Então, o YouTube evoluiu muito, eu comecei no YouTube em 2009, vai fazer dez anos para o ano, quero até passar a utilizar mais o YouTube de uma forma ainda melhor, mas aqui o que eu queria que desse algumas dicas é, para... Não, não é para quem quer ser youtuber, não por aí, mas quem quer utilizar o YouTube para pessoalmente partilhar vídeos, se calhar um dia pode vir a ser youtuber, uh, ou, e também dicas para negócios que estão, não estão a usar o YouTube ou estão a usar mal, o que é que recomendarias em relação ao tipo de conteúdos, em relação à frequência, em relação ao, à configuração do canal do YouTube ou outras dicas que tenhas para dar em relação ao YouTube? Um... Uma, na, uma, na otimização dos vídeos também. Um dos artigos que li, que, que li ontem uh, dizia que hum, as empresas uh, têm que se transformar, qualquer empresa que não seja mesmo de mídia, tem que se transformar numa empresa de mídia. Significa que uh, tem que ter capacidade de produzir conteúdos internamente para alimentar as redes sociais, para alimentar o YouTube. E por isso, as empresas, e esta é uma dica para as empresas, é que cada vez têm que estar mais receptivas a isso. Ou seja, terem estrutura para criar conteúdos. Pessoas, uma pessoa que possa produzir vídeos, ou dois ou três vídeos por semana, onde mostra como é que a empresa funciona, os serviços que tem, e depois ir publicando com regularidade. É importante sempre fazer vídeos uh, criativos, divertidos, uh, contar uma história, uh, acrescentar valor. O YouTube precisa sempre de acrescentar valor, uh, como é que eu posso voar o meu drone, ok? Há muita gente a pesquisar este tipo de coisas. E como é que nós conseguimos saber o que é que estão a pesquisar? Como Ou é que... Alguma, alguma dica? Uh... Nós podemos usar ferramentas para saber quais são as tendências okay. de pesquisa. Uhum. Uhum. E conseguimos também saber, ver aquilo que nós fazemos é ver quais são as tendências internacionais. Porque se já está a resultar lá, provavelmente vai resultar cá. Então quase que importamos isso. Isso acontece muito um, no, com os youtubers e com os influenciadores. Uhum. Nós quando vimos um influenciador, às vezes, a produzir um vídeo, um, ele já foi influenciado por muita gente, pois é, isso muitas vezes, que, até a forma de falar e o é tipo de palavras que usa. Um, e nos negócios a mesma coisa. Os youtubers cá em Portugal. Uh... Eu vou só desligar o, o ah, drone. Não, sim, sim. Os youtubers cá em Portugal, para eles terem sustentabilidade e ganharem dinheiro, a, a, a grande parte da audiência é fora de Portugal, do Brasil, não é? Em Portugal não há escala. Sim, uh, nós não, podemos, não há escala suficiente podemos, para ganharem um ordenado, por exemplo, não é? Nós podemos ver o, o, o Nuno Agonia, que já tem milhões, e não são milhões de portugueses, porque não existem. Pois. Uh, já é, São muitos brasileiros. O Ant, a mesma coisa. Uh, que tem 3 milhões minha, em qualquer tem, coisa, o um milhão, um milhão em qualquer coisa. Nunca poderia ser. Não, não é são, isso. não são 10 portugueses. da população. Exatamente. É? Pois é. Maria são brasileiros, não? é? São, já, já é uma quantidade enorme. Mas isso é muito, isso é interessante. E nós já, eu já falei ou com ele. É bom quem quer ser youtuber ou quem quer ter audiências pensar no Brasil. Pensar no Brasil e acima de tudo que de, lá está, há um bocado perguntaste como é que nós sabemos uh, aquilo que está a dar ou aquilo que pode funcionar. E uma coisa que nós sabemos é que os brasileiros têm muito interesse em Portugal. E nós sabendo isso... Interesse, uh, em que sentido uh, saber Conhecer a cultura, conhecer okay. o país, porque eles anseiam conhecer a Europa e começam por Portugal. Visitar uh, uh, Portugal uh, tem, tem essa ligação não é? uh, cultural, a língua, que é muito importante, mas acima de tudo, eles têm muita curiosidade porque eles uh, não conhecem o país e uh, a internet dá-lhe a possibilidade de conhecer aquele país que muitos deles só ouviram falar nos livros porque estudam. Uhum. Portugal e, e, e, e sei que essa curiosidade, curiosidade existe. E existe muito tipo de vídeo, já agora um tipo de vídeo muito, muito visto pelos brasileiros. São brasileiros que vêm para cá e dizem como é que eu consegui o meu visto, como é que eu consegui uh, comprar, uh, arranjar casa. Porquê? Porque eles querem saber, muitos brasileiros querem saber como é que, quando chegarem cá, como é que uh, rapidamente uh, ficam estabelecidos e, e põem a sua vida a rolar. Portanto, podes aproveitar isso e produzir conteúdos. Sim. Isso é válido para um youtuber, para um blogger, no fundo, para um, alguém que quer ser uh, um influenciador com mídia. Um influenciador ou um produtor de conteúdos. Sim, não. no meu exemplo, por exemplo, eu, uh, eu recebo muitas mensagens brasileiras, curiosamente. Assim, uh, e que tipo de, de mensagens? Uh, às vezes, quando falo num vídeo de equipamento, a perguntar qual é o equipamento que usaste, Bem. qual é o estético que estás a usar, qual é a câmera que estás a usar... Um, Olha, um não. vídeo que fiz, foi sim uma brincadeira, uh, fiz já há alguns dois anos, fiz com a Nikon P900, agora sou até a Nikon P1000, e fiz, uh, filmei de, desta região daqui para, para o Bom Jesus, e ela tem o maior zoom do mundo, e ainda, esse vídeo tem 250 mil visualizações. Fiz um... Estás a ver? Esse foi feito de, na expectativa de propósito para ter muitas visualizações e correu bem. Fiz um thumbnail muito fixe, tipo antes e depois, sem zoom e com zoom, com umas letras vermelhas, uma coisa muito atrativa. Então, tenho muitos comentários do, do Brasil, como é natural, e houve até gente que descobriu que a Câmara apanhou um cão a passar no Bom Jesus, daqui para o Bom Jesus, vi, então vi-se a passar. <risos> Pá, o o vídeo está muito giro. E, e, e Tenho muito mais vídeos da Lua, de, da Lua, eu de, vi muitos desses, é desse a género, que, que publiquei, e foi o thumbnail, um bom título, uh, e o resto aconteceu. Exatamente. Podia não ter acontecido, não? Muitos, eu respondi sempre aos comentários, sempre há muitos comentários que respondo sempre, para manter a interação. E, e tem muitas visualizações. Uh, uh, não acontece com todos. Exatamente. Uh, uma das mas, coisas. Mas, mas temos que, lá está, é como tu dizes, temos que tentar produzir conteúdo. Às vezes, aquele conteúdo mais informal, aquele é um conteúdo que não tem a ver diretamente com a minha área, mas tem a ver com uma das minhas paixões e foi feito com paixão e acho que quando assim é, há alguns que acabam por destacar é, Exatamente, é, é? exatamente. É, é importante ter uma boa thumbnail, como disseste uh, a questão do título, ser atraente, uh, mas não ser enganador não é? para não fazermos muito Só clickbait, clickbait. Uh, os links, as hashtags, obviamente, as palavras-chave uhum. é? nós, uh, nós às vezes... Uh, eu, sempre, o galo do Barcelos um, às vezes as pessoas chegam ao vídeo do Galo Barcelos, não porque escreveram Galo Barcelos, é porque escreveram Corococó ou assim, e nós temos que perceber quais são as palavras-chave que estão associadas àquele conteúdo, que pois. pode chamar, um, a, um, pode chamar visualiza visualizações. E as empresas têm que pensar nisto tudo, que não é, o SEO, palavra-chave muito, muito importante, porque as pessoas pesquisam, vão ao YouTube, gostam de ver, mas acima de tudo... Escrevem, pesquisam. E, um, e quando pesquisam, podem chegar ao nosso, ao nosso vídeo. Olha, e da tua experiência, Portugal está muito atrasado no vídeo em relação não ao consumo, mas naturalmente o consumo, todas as pessoas consomem. Sim. Mas em relação à produção, a tua experiência que tens visto noutros países, como é que nós estamos? Estamos, estamos um bocadinho um... mais atrasados. Achas que vamos chegar lá ou vamos... Vamos ou chegar lá, porque eu sinto isso quando estamos a falar com os clientes ou seja, os clientes estão cada vez mais receptivos a investir em produção de vídeo com objetivos muito próprios, para promover a minha região, para vender o meu produto e, e ao mesmo tempo disponíveis para pagar, para investir. Isso vai acontecer, vai acontecer e nós temos de estar atentos, trabalhamos na área porque é uma oportunidade, é uma oportunidade. Muito bem. Olha, o tempo passa depressa. Uh, passa depressa, estamos a terminar, vamos, vamos, vamos terminar, eu vou-te vou vou te dar... Tens aqui umas tendências tão fixas para falar. Agora, podes aproveitar para falar agora no final. Uh, eu vou-te dar umas, um momento final para tudo fazeres aqui o um embrulho, ficar um, uma conclusão e falar das tendências. Uh, tenho aqui um comentário da Cláudia Assis. Não há a menor sombra de dúvida de que o Brasil é dos mercados que Portugal pode e deve investir. Estou aqui para ajudar. Brasil. Ah, é? Estamos a ver do Brasil? Sim. Lá está. A, a Cláudia, por acaso, conheço, conheço, conheço a Cláudia. Ela está em Portugal já há vários anos. Mas, mas veio do Brasil. Portanto, ela claro. está cá há 10 anos. Ela, de é certeza, que procurou... E ela trabalha na área de marketing digital. Fez pesquisas daqueles vídeos que eu te disse. Como é que me estabelece em Portugal? Como é, é bem que, provável na Como é que como é arranjo é. um visto? Como, é. como é que. Como é que... Como é que arranjo a minha cidadania, porque muitos deles, ao fim de alguns anos, têm direito à cidadania. Pois. E eles querem saber esses truques todos, porque existem. Uhum. Um, e acredita, estamos a falar de vídeos de 500, 600 mil visualizações. Uou. É verdade. <risos> Porta, quando estás a falar nisso é mesmo vídeo, nem estás a falar de produção de conteúdo em texto para blog. É o não, estamos que a falar de imprimido. vídeos. Vamos vídeos. explicar como é que se Sim, estás? sim, como é, okay. que, como é que fez o processo todo. Okay. Estamos a falar de vídeos. Muito bem, Marco, olha, uh, temos que ir almoçar, não é? Ah, pois é. Uh, palavras finais, conclusão. Que, é que, que conselhos queres dar então para 2019? Uh, seja para negócios, seja para quem quer produzir vídeo, simplesmente. Há pessoas que produzem vídeo para trabalhar a sua marca pessoal, simplesmente porque têm vontade. O que é que tu tens a dizer aqui palavras finais? Palavras finais, bem... Palavras é... finais que esperam ser as últimas, espero que a gente no futuro, em 2019, Exatamente, com certeza. Nós próprios, eu próprio estou a apostar muito em 2019 e na questão do vídeo. Eu também, para mim... Uh, 2019 vai ser a aposta grande em vídeo. Tenho feito muito, mas isso para, para mim tem sido pouco em relação Exatamente. a... Exatamente, eu também, eu também acho a que... A muito vídeo. E, não, acho, acho, que, acho que estou a falhar, acho que devia ter produzido muito mais, muito mais diretos. Este, esta iniciativa que estou a fazer agora, gostava de já ter feito há mais tempo e gostava de fazê-la com mais frequência. Exatamente. E nós vai fazendo o que se e... pode, e... a questão é a limitação do tempo, mas se nós definirmos e quisermos... Conseguimos fazer. Exatamente. E eu, então vai ser a minha aposta também para 2019. Eu próprio, no meu canal, vou, vou ter uma aposta maior. Vou ter um podcast, ou tenho. Okay. Já fiz o primeiro episódio, Não. que foi com o Jorge Sequeira, que se chama Criativação, Sim. onde vai envolver muitas áreas a parte da criatividade, obviamente, mas da inovação e também da paixão com, com que fazemos as nossas. Trabalhamos no nosso dia-a-dia. -dia. Um, depois. Um, Tendências. Influência marketing... o podcast em vídeo é um formato que está muito na moda, não é? Está. Porquê? Porque ele pode ser visto, mas também pode ser ouvido. Exatamente. E ouvido quando estamos a conduzir. Vamos para Lisboa e estamos a ouvir o Marco e o Vasco a falar sobre vídeo marketing. Um, ou, ou outros temas. Ou seja, o podcast não é obrigatório estar à atenção visual. Basta a atenção auditiva. E por isso, foi uma... Cresceu bastante e vai continuar a crescer. Um, a voz... É uma das tendências de, de, dos próximos anos. E não estamos só a falar de voz, de conteúdo, mas sim de comunicação. De comunicar com equipamentos, máquinas, computadores. A própria uh, GoPro funciona por vós, não é? Também, eu consigo ativá-la ativá a gravação vós. por voz, mas fazer pesquisas. As as pesquisas. O e... Google Home. Está tudo, está tudo aí pela voz. Uh, uh, por isso a voz vai ser uma das tendências dos, dos, dos próximos anos. Um, uma das tendências também é o equipamento que está cada vez mais acessível e, uh, e, e fica no nosso bolso de qualidade. Estamos a falar de equipamento de qualidade. Eu estava a ler outro artigo ontem, que era o chamado cinematografia de bolso que é, nós com um equipamento acessível uh, uh, lançou também o Osmo Pocket, o Osmo exatamente, Cabo no bolso. exatamente é, é mesmo essa, é, um, é um gadget também engraçado e consegue fazer coisas fabulosas com, com, com o Osmo uh, uh, Pocket uhum. e, e pronto e isso acompanhado com um drone nós temos tudo é. neste momento em 2019 só não faz vídeo que não quer verdade olha essa podia, este podia ser <risos> o título desta transmissão só não faz vídeo que não quer exatamente é, mas é mesmo sim é mesmo é mesmo. Uh, Estou-me a lembrar uh, também uh, de, um, de, um, de, um, de um cliente que tinha feito um live com o telefone. Muito, muito, muito mal feito, mas com centenas de milhares de visualizações. Eu sei. Eu tenho um então, exemplo... Que... A ideia não é, não é dizer para as pessoas fazerem mal, mas que, não, é como estavas a dizer, Eu podem te... usar o telefone. Eu tenho um exemplo uh, de Vieira do Minho. Uhum. Nós já, já foi nosso cliente e nós fizemos uns vídeos para eles. E nós de longe batermos um recorde que eles têm, que é uma coisa maluca de um direto gravar um, um grupo a, a tocar concertinas, porque ele tem centenas de, centenas de milhares, não estou a falar de 100 mil ou 200 mil partilhas no Facebook, que ele chegou a mesmo muita gente, pensa é que ele dá 2, 3 milhões de visualizações, é uma coisa maluca, é e é um direto desfocado, ou são mal Uh, pá, mas está lá, aquilo chegou muita gente, tocou no coração das pessoas a autenticidade, não é? e a autenticidade tocou no coração das pessoas e as pessoas partilharam. Portanto, fazer vídeo é o modo para 2019. Fazer, não é? Fazer. Que é que se faz, vai ser aprimorando. Aprimorando, analisando a as, os dados, aquilo que vamos recebendo, uhum. é claro, ajustando a mensagem que queremos também passar. Não é? Porque não, se queremos passar uma mensagem de que um, o nosso produto tem um design muito bonito, nós temos que gravá-lo. Dessa forma, com uma câmera muito boa ou assim, porque. porque mas aí é um isso vídeo específico é para um para vídeo que um faz uma vez, Exatamente. É? É diferente do vídeo parlamentar das redes sociais. Exatamente. Há uma coisa que é que eu já senti: algumas empresas estão muito receptivas a, a conteúdos um bocadinho mais amadores, mas há outras que não, querem mesmo tudo perfeito. Querem, querem a, melhor, a melhor qualidade técnica possível, até pode ter menos visualizações, mas quero tecnicamente bom. E, e nós temos que avaliar o cliente e perceber se, por onde é que ele quer ir. Um, e pronto, okay. estamos atentos àquilo que o cliente também precisa. Muito bem, muito bem. Pronto, então, agradecemos quem nos acompanhou aqui neste direto ou nos está a ver na gravação. Uh, vai estar disponível este formato. Uh, uh, deixem também as vossas... Fomos vendo aqui alguns comentários, mas podem deixar mais comentários, nós vamos acompanhando, partilhem com quem tiver interesse. Ajudem-me a chegar aos 10 mil subscritores no YouTube, sigam também o Marco Neiva no Facebook e também no YouTube, e vamos ver em breve uh, para mais outra transmissão em direto. Obrigado e até à próxima. Vasco, muito obrigado.